Meus companheiros, minhas companheiras do Partido dos Trabalhadores, 2020 está chegando ao fim. Esse ano foi um ano duríssimo para o povo brasileiro. Retirada de direitos, aumento recorde do desemprego, pandemia e o governo federal sequer tem um plano de vacinação. Muitos países do mundo já começaram a vacinar, inclusive na nossa vizinha Argentina. E o governo Bolsonaro não tem ainda um plano para vacinar a população do nosso país para que nós possamos controlar a pandemia que tem tirado tantas vidas, mais de 180 mil vidas. Por outro lado, o governo também não tem qualquer plano de reconstrução da economia nacional. É um ano de tragédia, um ano talvez sem paralelo na nossa história contemporânea, mas reações estão acontecendo em todo o país. E aqui em Ribeirão Preto, o Partido dos Trabalhadores está se reorganizando, tivemos um desempenho eleitoral esse ano satisfatório, dentro das nossas metas, elegemos duas vereadoras, tivemos uma votação expressiva para o nosso candidato majoritário, para o Machado, as vereadoras a Duda e o coletivo popular da Judete Zilli. Então, nós estamos nos organizando para fazer frente a essa situação de é, essa situação extremamente reacionária que o país vive. Por isso, que nós, quero deixar aqui uma mensagem de esperança para a nossa militância. Vamos para cima o ano que vem, vamos nos organizar mais para podermos derrotar o governo Bolsonaro e fazer oposição sem tréguas ao governo Dória e ao governo também Nogueira. Que todos eles têm, alguma, têm diferenças, mas têm um ponto em comum: são governos neoliberais, governos que seguem uma cartilha contra o povo, que tira direito do povo. É isso aí, companheiros, companheiras, vamos à luta, vamos ao combate, que 2021 vai ser um ano difícil, mas um ano também, creio eu, que nós vamos atingir nossas metas. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.